E aí, minha querida? Tudo bem, Zé? Tudo bem. Estava aqui esperando o meu momento. E você? Tudo tranquilo. Que bom. Estamos aqui para deixar sua vida mais e mais tranquila. Opa! Graças a Deus. Você já parou para pensar que tudo tem o seu momento? Tudo tem o seu momento. E as coisas que nunca acontecem. Aí nunca não é o, momento. Momento. Pronto, então é o seu o momento. Mas é o seu momento. Tudo que está envolto, dentro e fora de você, tem o seu momento. a verdade, tudo, exato, tudo, tudo... Tem não tudo, momento, tudo Não, tudo tem o meu momento Sim, e tudo tem o meu momento Exato, tem o seu também Como eu dependo do médium, eu não briguei com isso Eu esperei Por mais que isso exija uma paciência enorme, com piadas esdrúxulas <risos> realizadas Antes <risos> da, da gravação deste EP é, essas essas coisas infantis que alegram a noite de vocês estamos aqui, né? pacientemente esperando para executar o nosso humilde trabalho. Bom, é... piadinhas à parte, né? Você já parou para refletir o que é a escolha? O que é a escolha? Que tipo de escolha? Qualquer, Qualquer escolha. Escolha, escolha. Um exercício do meu gosto. Exercício do gosto. A gente adentra um pouco mais o que é, é... o gosto. Aí é mais aí parte para uma filosofia pessoal, né? Mas o que é o gosto para você? Uma expressão da minha essência divina, uma expressão do divino. Gosto igual a gozo, né? Gozo no sentido filosófico, de gozar das coisas, gozar com as coisas, interagir, ser prazeroso, é um... ser bom. É um gosto, quando é um gosto associativo, sim. Entendi. Tem gosto dissociativo. Certo? Como é um gosto dissociativo? Um gosto associativo é como, por exemplo, você teve uma experiência na infância onde você associou duas ideias numa função que não é muito produtiva, mas, por exemplo, uhum. você associou, se eu, qualquer coisa, se, se, uhum. se eu se eu expressar a minha opinião no trabalho, eu vou ser punido. E, e aí vem a vontade de fazer isso e você se reprime. Então, nesse sentido, é um gosto, certo? É um gosto, não que você fez certas associações, mas, de certa forma, Deus, se reprimindo, o ser está também fazendo o que gosta, que é se reprimir, mas não é um gozo. Ah, então, é verdade. Então vamos para para desambiguação, vamos para a precisão de linguagem. Gosto dissociativo é doença. Tá bom. Pronto, já corrigi. pronto. Hum, hum, hum. <risos> Gosto dissociativo é uma dissociação de si mesmo, ou seja, é o ser que se dissocia do seu, dos seus gostos pessoais, se dissocia da sua identidade, se dissocia das suas próprias dependências e orgulhos e gostos e ego e etc. Então ele está se destruindo. Ah, isso ocorre com uma válvula de escape. Né? Isso ocorre como uma adaptação, isso ocorre como um processo de sobrevivência. Todo gosto que presume uma sobrevida e tem falta, ele pode ter parte de si como um gosto, um não gosto. Né? É, um não gosto disfarçado de gosto, disfarçado de gozo, disfarçado de... Uh, de sensações boas Que na verdade são alívios, tá? Tá certo Então, só pra deixar claro Então, uh, quando você tá Angustiado Com ansiedade Tá ansioso né, Tá Sentindo sintomas De que a coisa não tá boa E a coisa tá boa É porque se não em totalidade, em parte você está confundindo não gosto com gosto então você tem gostos dissociativos gostos que dissociam sua identidade seu direito sua expressão de o um gozo pleno das suas características autoconhecimento e expressão plena então é muito importante ter essas três Três caixinhas, três esferas, né? três, três locais para vocês guardarem as ideias A série sobre vícios e, e tem essas coisas, falou disso, né? Tem a série sobre instinto também Muito foi falado sobre essas coisas, não precisamos aprofundar Mas temos ali o gosto e o gozo e os padrões dissociativos só aí já tem conteúdo para a gente falar umas 10 horas. É. É, voltando ao objetivo. A, a, usando aí do gosto pleno, do gosto sadio, do gosto gostoso, tranquilo, sereno, saciado, equilibrado. Temos aí a escolha. E a escolha quando contrastada com esses gostos, visando a manutenção e manifestação desses gostos, tendem a ser egoístas. Né? É uma tendência egoísta. Quando o ser está vivenciando de maneira egoísta a sua vida, e ele está em processo de transição, de dependências dissociativas, para Dependências associativas e pleno exercício do seu direito de gostar e pleno exercício do seu direito de gozar da sua própria vida de ter prazer em vivenciar e experienciar esse processo de transição é um processo de desprendimento temos a esfera que tem uma série de padrões que vão contra os direitos humanos mascarados e camuflados por meio de crenças, ideias e padrões e temos toda a esfera que quase sempre funciona ao contrário do que é senso comum a esfera de direito pessoal, a esfera com amor próprio e propriedades sadias ela está ali disponível e ela é interpretada, descoberta, ela é acessada pelo ser e começa a ter uma associação de si mesmo. Então eu diria que a agência é a associação de si mesmo. Porque você agencia os padrões, e as condições e os fatores do ambiente, tendo uma associação dos seus padrões, das suas prioridades, dos seus gostos, das suas maneiras. Ok. Uh, estamos aqui presumindo que seus gostos e suas maneiras são saudáveis. Tá? Okay. Então, o gosto e maneira do ser que vai contra uma lei ou uma regra de boa convivência, ou qualquer regra dos direitos humanos que englobam todas as outras regras, né? Por, por favor. <risos> é, tem que deixar claro. É, todo, toda essa, essa, esses condicionamentos que estamos colocando na associação de si mesmo, estamos usando um ser modelo saudável, tá? Ser modelo, ser a ah, um exemplar humano <risos> saudável, né? Pleno. Equilibrado. Então, esse exemplar agencia suas escolhas usando suas prioridades e propriedades. Até aqui tranquilo? Até aqui tranquilo. Ok. Um, temos aí um modelo, um modelo perfeito. E temos os padrões dissociativos que o ser se adequa. Para fazer parte em um processo de looping Que é reiterado Por meio de crenças e dogmas Se a gente aplica esses conceitos à escolha Esses conceitos ao instinto E ao universo pessoal do ser Vai parecer que ele está enxugando gelo <risos> Você já viu isso, Tchuli? a não, pessoa que, que reclama que ela está que ela tá secando o mar que ela está fazendo muito muito e não vê resultado ah sim então é parece né isso é bem comum nessa né, dissociação da agência do instinto das próprias capacidades do acesso às informações da independência uh, da da a segurança para linkar ideias, como é muito comum pessoas que têm um certo conhecimento sobre direito uh, civil, né, e são espíritas, e acham que as leis do céu e as leis do, da espiritualidade, do astral, são diferentes da lei, das leis do mundo físico, uh, dissociam direitos humanos já uh, estabelecidos pelas Nações Unidas, há muitos anos, que vão de encontro a certas crenças e dogmas religiosos. Então, uh, isso é só um exemplo. Esses seres que estão um, um, relatando esse, esse, esse, esse processo, huh? esse, essa dificuldade, parece que elas aí organizam um castelinho de, de carta de um lado da sua, da sua vida, elas organizam outro castelinho, outro castelinho, quando elas voltam no primeiro já está destruído. Essas são pessoas que têm boas intenções, têm uma moral saudável. Lembrando que o modelo de ser saudável não é meu, é uma virtude. É uma virtude de acesso a ideias e conceitos atemporais. É... São pessoas que têm valor moral, pessoas que têm ética, são pessoas boas, mas elas ficam em looping, resolvendo sempre os mesmos problemas, fugindo de certas crenças, se baseando em certos dogmas. Então, é, elas são pessoas que dissociam a própria agência, e quando tem esse estímulo para agenciar esses padrões, elas se culpam. É uma triste verdade, né, Tchuliana? Uh... Peraí, esse último link eu não consegui fazer Essas pessoas dissociam a própria agência E se culpam E a dificuldade vem desse processo dissociativo Seguido desse padrão de culpa É, ela, quando elas acessam a agência Porque a agência tá ali, disponível, tá? Por exemplo, ela vê que tem um padrão meio estranho entre uma lei espiritual de que diz que as pessoas são punidas e tem o karma, por exemplo, e do direito à falência tá, na Constituição tá, do Brasil, como exemplo. Tá? Essa pessoa ela tem aí uma, uma contradição, uma, não são adições que se complementam, são adições contrárias. Uh, em esferas que estão uma dentro da outra, então não faz sentido. Conjuntos, né? Um dentro do outro. Essa pessoa vê esse problema como na matemática, ela vai escolher, mas o dogma que ela tem a bloqueia. Porque ela não tem o direito de escolher, ela não pode, e ela se auto-sabota, e isso gera um processo de looping, culpa, dificuldade. Porque o ser nasceu para associar seus próprios padrões e co-criar com isso. Quando ele vai contra esse padrão divino, essa função divina, é meio como se ele se dissipa, sabe? Dissipa. Sabe quando você monta um quebra-cabeça inteirinho, bonito, completo, lá com as suas 5 mil peças? E você desfaz tudo pra montar de novo, porque o tesão é montar? Sim, exatamente. Então, a, a pessoa tá ali com o quebra-cabeça completo, só que ela desmancha antes de terminar. Ela pula a fase. É, então Ou ela parece sente, que tá faltando peça. Tá na meia foda. Isso, faltando peça. Perfeito. Ela não, não encontra, não faz as ligações, porque é como se tivessem paredes. Essas paredes são os dogmas. E como se o dogma não permitisse que ela, que ela olhasse o que o tanto de peça que ainda está na caixinha? Isso, isso, isso. Parece que o sistema está incompleto. E aí a culpa é de quem? A culpa é do ser humano. Ah, porque não pode ser do sistema. Sabe? Exato. A culpa é um dogma. Isso, é, isso. É, são muitos dogmas, né? É. São reincidências dogmáticas. Então essas diferenças né, da associação agenciada, né? Do ser e essas dissociações da agência, problematizando o extinto, problematizando o universo pessoal, o cosmos, problematizando tudo. Tudo isso é. No mínimo. <risos> processo com bastante conflito. É duro, mas é real Como é que resolve, né? Boa pergunta Obrigado, obrigado É que a interlocutora tá meio quietinha, né? Eu tenho que dar uma ajudada, né? Não, mas tá funcionando Fica quietão Ah, entendi Entendi Então quando você tá quietinha é porque tá bom Exato. E é só para alinhar, né? a gente não ficar confuso. Eu só estou quietinha, caladinha, eu tô gostando. Entendi. Você não vai embora ainda, né? Não é discórdia. <risos> é, não é discórdia. Quando há é discórdia, quando, é, quando há, há, há qualquer inquietação ou sensação de que não, não, não estou entendendo, eu me expresso. Tá bom. Então agora temos uma estrutura, é, vamos introduzir uma estrutura em três níveis. tá O nível hipotético, o nível conclusivo, que é sempre um nível de projeção. tá Temos o nível pessoal e o nível comum. O ser sempre parte do nível pessoal para o nível comum e o resultado dessa partilha dos seus ideais das suas ideias é uma projeção para o terceiro nível, uma projeção dessas condições e de uma realidade baseada no que é real para ele, no que ele percebe nos dois primeiros níveis, universo pessoal, nível pessoal, universo comum, nível comum. Sabendo disso, nós separamos esses níveis. Separamos essas esferas de interação, essas esferas de atuação. Quando o ser tem uma clareza de associação dos seus ideais, vontades, prazeres e direitos, ele exercita sua agência perante aos padrões e fatores que ele usa do nível 2, universo comum, nível comum, para projetar e contextualizar sua realidade. Ele não se cega, pois ele compreende que o ambiente comum tem fatores do seu não gosto. E por isso, a importância, a enorme importância de entender a diferença entre não gosto e gosto dissociativo. Agenciar o não gosto e o gosto dissociativo... É uma etapa importantíssima para o ser diferenciar os padrões dogmáticos e não dogmáticos do ecossistema para que ele possa cotriar e perceber uma realidade mais apropriada e ter uma escolha com mais estrutura. Porque os seres não fazem escolhas erradas, eles fazem escolhas sem dados. That's então, tendo essa estrutura, se você está estudando isso, está filosofando essas ideias, está integrando, está meditando sobre essas coisas, sabendo desses elementos, a sua vida será mais fácil. E se você tem um colega que se encaixa nesses, nessas condições, mas ele não ouve Zeppelin, que não ouve um bando, ele não gosta de filosofia, não gosta desses estudos, manda ele. Não, desculpa. <risos> fica tranquilo que uh... <risos> fica tranquilo ou tranquila isso já está disponível a gente apresenta aqui já está disponível são ideias ideias que em um momento ali quando ele estiver no seu no toilette quando ele tiver, <risos> ou quando ele estiver refletindo quando ele estiver caminhando quando ele estiver jogando videogame semideus, deus o que ele estiver fazendo ele vai cair a ficha e normal, tranquilo, só de estar na sua convivência e você pensar nessas coisas, você já é uma influência. Então, com isso, a gente vai conjugando associações de direito humano, tá? É isso. Alguma dúvida, Tchuli? Então, vamos notar mudanças em certos padrões, certo? Que vão se tornar menos comuns com o decorrer uh, do tempo. Esses mudanças dos dogmas, dogmas, né? Mudança nos dogmas, Isso. mudança nas escolhas, sim. Sim, sim. Naturalmente, sim. Lembrando que naturalmente é natural, é natural do ser. Seres cientes que são cientes têm a naturalidade de seu ideal. Então, o natural do ser humano é o natural de direito. Então, uh, naturalmente, o ser natural de direito terão ter seus, suas percepções uh, sempre com naturalidade, tranquilidade, serenidade, etc, etc, etc. Tá ok? Mr. Porque tem diferença, né, da naturalidade do ser ciente que é ciente. E a gente usa como referência o Direito Humano E a, na a natureza que é, já é baseada em um processo de falta meio selvagem né? Isso não confunde É isso, é isso que eu ia dizer, É, eu sei, eu tô, eu tô adiantado Natural Pleno Natural, natural pleno. pleno Natural, natural pleno Plus cuidado. Natural Plus É isso, Natural Plus <risos> Natural Pleno Cuidado Saciado Exato, certo? triple A, natural triple A Isso <risos> Mas, como fica, porque hum, Como é que vai dizer Português, né, ajuda bastante É, português é um assunto <risos> Como é que eu vou dizer português É porque eu noto Eu noto essa, essa mudança Nos seres Perfeito. É bem, bem notável mas, ao mesmo tempo, também, eu noto um, um, um, padrões... É, é, é, pandemia, é, protestos, queimadas... Chato, um, né? É, é, mudança climática, enchentes, desastres, entende? Tudo isso. É, é, como reconciliar... Essas coisas que se é Como se do observ... o universo pessoal Eu estivesse observando lá pensei, Ah, que lindo, que coisa maravilhosa Que paraíso, como me sinto bem Aí você dá uma espiadinha lá no universo comum E... e aí você fala, não eu gosto sou... disso Pleno, Com plenitude É isso aí, pô. quanto Ai, mais entendi. você falar não gosto Tudo Melhor bem. fica Tudo bem, você olha lá no jornalinho e fala Que zorra, não é, gosto não, não gosto Não sou obrigada a... Associar isso à minha, à minha percepção, isso dissocia e me deixa ah, com a visão nebulosa. Não é assim, eu não, quero, eu não gosto tô disso. Bom. Não é, me obriga a gostar, meu falar... Deus, carrasco. Não, eu consigo. Não consigo gostar. São então, assim, cuidadores, então que cuida né? pegou. É, é igual falar com. É igual, é igual o baiano. Fui eu que pus fogo? Não foi, então estou em paz. <risos> é. É assim. Foi eu que criei você? Não foi. Ele tá lá no inferno ajudando. Foi eu que criei você? Não foi. Tô te ajudando, não reclama. Ele é, assim. Ai, tá é, bom. é, Mas ele é tolerância Mas... zero, né? Porque a pessoa fica chorando, gritando no ouvido Cabral. Mas em termos, então, do exercício da agência e expressão dos gostos, só de você falar, não gosto, já tá, já, tá Na verdade, já tá ajudando. Já tá votando. Já tá votando. É, já é um tá voto, bom. né? Imagina todo tá mundo, não gosto, não quero isso. Porra, força do caralho. É verdade, é verdade, é verdade. Pois é, pois é. Aqui mas, o micro o parte... macro, né? Mas, por exemplo, mas quando a pessoa... Vou dar um exemplo. O será, o será está com dificuldade financeira. Cada minuto que ele está com dificuldade financeira, ele não está falando gritando pro universo, que eu não gosto disso, isso tá ruim? Ah, eu não sei. Ele tá gritando mas... isso, mas e o que ele tá gritando também? Ou todo o resto, o contexto, né? Toda forma. Ah, entendi. Não me ajuda aqui, que, que, que eu sou forte. É, não me... Exato. Ou me ajuda aqui, que aí eu vou foder daqui a pouco de novo. Ah, entendi. Não, renda mínima é errado. Todo mundo precisa trabalhar. Exato, exato, é. Entendi. Ah, entendi. Então, ao mesmo tempo que ele... Ele, ele sente essa a precariedade e gostaria de uma coisa diferente ele rejeita várias soluções é a gente vai é isso a gente vai entrar no, no, no futuro né nesse campo né de desejos e desejos que se ampliam e se cancelam né os elementais e elementais eles <risos> ele fala o cara pede x e y mas x igual a y resulta em zero aí eu implementar põe a mãozinha pro lado assim sabe igual um emoji fala pô mas não, não tem um sentimental assim mais chegado fala assim, ah eu conheço a Julianazinha ela gosta disso aqui ela não não é isso é quem tá implementando né erro é, de sistema ela escreveu errado tá aí você faz igual o autocorrect do, do é então do de texto então, eu concordo, mas ainda não tá assim, né? Precisa de mais gente de boa pra implementar. Estamos trabalhando. Não tem jeito? Tem, sempre tem. Por que, que não tem jeito ainda? Porque tem muita gente... Melhor ficar quieto. Não, conta, fala, oi fala, oi, Tem muita gente ainda meio tosquinha, né? Com todo respeito. Tá melhorando. Sim. Mas, mas não dá para corrigir o tosquinho? Estamos melhorando, estamos corrigindo. Quanto menos jeito tosquinho, mais dá para implementar sistemas de segurança e de apoio. Mais sofisticado, mais elegante vai ficar o ecossistema uh, morfológico. Mas é como se não tivesse processamento para colocar esses, essas interfaces. Entendi. É como se mas... cada serzinho fosse um núcleo de processamento. Mas o que que é um ser tosquinho? Desejo tosco, ser não é tosco, né? Isso, isso é uma falácia é, é. engraçada. Sorte. Então, é, obrigado pela correção, mas piada não é piada, é licença poética, né? Verdade. Ser verdade, O ser tosquinho Sorte. é uma licença Sorte. poética, né? então, Sorte. Sorte. então, é o desejo tosquinho, né? Pois é. Entendi, não precisa dominar o outro, é. de, de, de, de, de Ser instinto. É, me dê poder que faria o melhor. O ser ganhar poder foi uma bosta, né? Oh, oh, o melhor dele é meio assim. É, pois é, o melhor dele é <risos> idiota. Enfim. É. Mas, é, há muitos exemplos, é. Muitos exemplos. Às vezes você fica querendo ficar fechado no teu mundo e tem seu. Tem meu respeito. Tem meu... <risos> <risos> Pô, a pandemia até veio pra, pra, pra tornar o fechado no mundo, salvando o mundo inteiro. Bom. É, é quarentena, quarentena, é um fechadinho. É pra quem aqui. sobrou. <risos> Oi, gente. É. Nem acabou ainda. <risos> então. Você pode dar spoiler? Você pode dar spoiler. Spoiler do que? Depende. Se eu tiver acesso, eu tô nem aí. A pandemia, a pandemia ainda. ainda... Dura muitos anos. Demora ainda. Uns três, né? Dois, três, mas aí o peso, o impacto, o impacto mais agressivo, né? Já foi. O impacto mais agressivo já foi? É, o impacto social, econômico. Mas sim, o, sim. As, as, os efeitos colaterais e, e as adaptações. Ser humano não vai ser mais o mesmo, né? Vai ter muito mais. Pelo menos vai ter mais higiene, né? Tem seus... Tem... É, <risos> é. é tem... Enfim, né? A máscara na mãozinha, é. Já, é... é o mínimo, né? E, e muito difundido, né? Se perguntar pra pessoa quantas vezes você lava a mão por dia, a pessoa vai falar... Nem quando vai fazer no toalete as coisas, ele, ele lava às vezes a mão, vai saber, né? Enfim, né? Favor, Fica a dica, né? É um... o meu mundo, todos lavam a mão. Exato, meu é... mundo também. Por isso que eu não sou vivo aqui. Eu sou <risos> E no meu mas mundo é... não precisa lavar a mão, né? Entendeu? <risos> mas, é, mas o traca falou que vocês vão todos encarnar. Então, mas é o meu mundo do agora, né? Eu, eu ainda não mas... disse nada, não assinei nada. Você não assinou o contrato em não, não. Não, ninguém assinou, a gente faz fazer, mas... Nem o tranca assinou. O tranca é um ser de palavra, né? Eu sou um ser... Só que já tá com um contrato verbal, ele já recebeu, Eu sou ser. Não, os tranca é um ser de palavra, eu sou um ser com a palavra, diferente. É diferente. <risos> é, enfim, o conceito foi passado. Quem ficou até aqui, obrigado pela paciência. Né? É que o final não teve muito a ver, mas já teve a ver, sanou as curiosidades da Juliana. Não pode chamar Goguzinha, ela não gosta, respeito os gostos, né? Então agora Juliana. Né? Enfim, né? Apegos humanos, né? Apegos, né? É, eu sabia que você era uma tradicionalista conservadora, né? Mas tá tudo bem, tudo bem. Respeito de de convenções. <risos> é, a tchuliana e conservadora tradicionalista é uma frase meio complexa, grande, né? Depende muito, mas fica, fica piada. Né? Então, resume aí, Zé, só que a gente enrolou um pouquinho no final, resume. Hein? Resume o quê? Tudo que eu disse? Impossível. 17 minutos de pura sabedoria, esplendorosa, não dá. Faz uma síntese. Síntese. 2 mais 2 nem sempre é 4. Pronto, síntese. Né? Descobrimos o segredo do cosmos. Bom, é... É... a associação de gostos é baseada em uma assimilação do universo pessoal e do universo comum, gerando uma contextualização chamada realidade. Pessoal, o realismo que você atribui a esses gostos uh, se define pelas propriedades que você estabelece nesses gostos. Sem propriedades claras não há amor, não há gozo, não há prazer. Guiar a sua vida por um norte prazeroso, associado, equilibrado... É uma adequação da sua divindade em expressão no mundo E com isso você salva a si mesmo Saudando e cumprimentando a sua existência E salva todo o mundo em qualquer interpretação cuja essa palavra possa ter okay. Ainda ganhou bônus, ainda ganhou bônus Gostei, gostei tá vendo? Não, tá Fechou, fechou Valeu a pena esperar aqui e ouvir as enchimentos de linguiça, né? Valeu passou de, anos, este, de anos. É, Obrigado, obrigado, obrigado. Eu Se eu dependesse só de vocês, estaria feliz. Tá? <risos> Tchau. Gratidão. <risos> é,